Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! Finalmente galera, temos uma data de lançamento da série de O Senhor dos Anéis e ainda temos uma imagem de enlouquecer. ficamos perplexos com essa notícia. Em plena segunda-feira, 2 de agosto, soltaram no perfil oficial da série essa imagem surpreendente com o texto. Em 2 de setembro de 2022, uma nova jornada começa. Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre a data de estreia, a data de lançamento dessa série maravilhosa. Finalmente temos uma data. Todo mundo sempre me perguntava, desde o final de 2017, quando, quando, quando, quando que vai lançar a série de O Senhor dos Anéis da Amazon? Agora sim galera, Save the Date, 2 de setembro de 2022. Que dia mesmo a série estreará? 2 de setembro de 2022, e será uma sexta-feira, hein? Vai demorar? Está longe? Está! Mais de um ano, então aguenta aí o coração. Mas pelo menos já sabemos quando. É melhor do que ficarmos no escuro. Agora, por que 2 de setembro de 2022? Porque é uma data especial no meio tolkieniano. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, Deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Dia 2 de setembro foi a data em que nosso querido Tolkien faleceu, em 1973. A Amazon algumas vezes escolheu algumas datas especiais para divulgar alguma informação importante da série, principalmente no dia 25 de março, que é o Tolkien Reading Day, o dia de ler Tolkien. Além de 25 de março, temos algumas datas legais para lançamentos de mais informações e quem sabe trailers, como no próprio dia 2 de setembro, mais desse ano. E ainda em setembro, dia 22, é o aniversário do Frodo e do Bilbo. No Natal também, que é a data em que a Comitiva do Anel deixa a Valfenda. Dia 3 de janeiro é o aniversário do Tolkien e o próximo dia 3 de janeiro será de 130 anos, nesse dia também é comemorado o Tolkien Birthday Toast, o brinde de aniversário de Tolkien. Mas olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like, então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Agora vamos à imagem postada, a primeira coisa que me chamou a atenção é que parece um print de um vídeo, Talvez um trailer, quem sabe aí um teaser, hein galera, que vem por aí, principalmente por causa das bordas pretas na parte superior e inferior da imagem. E depois, alguns elementos chamam muita atenção, como essa figura de branco olhando para a cidade e para a luz em sua direção. Antes de falar dessa pessoa, vou falar dessa cidade cheia de torres e abóbodas porque a maioria pensou a mesma coisa. Assim que a imagem foi postada, começou uma movimentação em muitos grupos, no Whatsapp e no Telegram. E praticamente todo mundo pensou a mesma coisa, essa é a cidade de Tirion, em Aman, nas Terras Imortais. E temos pelo menos dois motivos para pensar isso, o primeiro motivo é a aparição de outros elementos na imagem, as duas árvores de Valinor. Telperion, a árvore branca, e Laurelin, a árvore dourada, que estão ao fundo. Eu já falei sobre Valinor aqui no canal, o link do vídeo está na descrição e no final desse vídeo, e lá eu falei que essas duas árvores, além de iluminar Valinor, iluminavam também Tirion, a cidade dos Eldar, dos Elfos. Portanto, uma fenda foi aberta nas grandes muralhas das Pelore, e ali, em um vale profundo, que descia até o mar, os Eldar ergueram uma colina alta e verdejante. Tuna é como foi chamada. Sobre o cume de Tuna, a cidade dos Elfos foi construída, as muralhas alvas e os terraços de Tirion. E a mais alta das torres daquela cidade era a Torre de Ingwe. Mindon Eldalieva. Algumas pessoas chegaram a falar sobre Gondolin, e é semelhante mesmo, porque o rei Turgon arquitetou Gondolin à maneira da cidade de Tirion. Mas não é Gondolin, porque quando Gondolin foi construída, as duas árvores não existiam mais. Além de toda a questão geográfica, né? a cidade de Gondolin estava em Beleriand, e as duas árvores ficavam em Aman, outro continente. Então temos essas referências de Tyrion em o Silmarillion que batem com essa imagem. E outra coisa que ficou muito na cara foi a semelhança de uma ilustração de Ted Nesmith. Essa ilustração representa o momento em que Eärendil chega à cidade de Tyrion. Vale lembrar que esse evento de Eärendil ocorreu quando as duas árvores não existiam mais, tanto que na ilustração de Ted Nesmith vocês podem ver que o que ilumina é o sol e não as árvores, então já descarto que aquele personagem da imagem da série seja Earendil. Até por uma questão cronológica, Earendil nasceu muito tempo depois que as árvores foram destruídas. Podemos ver as semelhanças de Tyrion na ilustração de Ted Nesmith com a cidade da imagem da série. Nas duas, temos muitas torres, abóbodas, muralhas cercando a cidade e as paredes claras. Deixe nos comentários se você viu mais semelhanças com a ilustração de Ted Nesmith e indicações que essa cidade é mesmo Tyrion. O perfil oficial da série postou que a série se passará na Segunda Era, então essa cena não seria coerente, já que na Segunda Era, as duas árvores de Valinor não existiam mais. Porém, segundo rumores, o primeiro diretor da série, J.A. Bayona, ficou responsável pelos dois primeiros episódios, que serão pilotos de 3 horas de duração os dois. O que serão quase filmes né? Então eu acredito que serão episódios com muitos flashbacks, trazendo cenas dos anos das árvores e da primeira era. E justificando assim essa imagem, e quem sabe, contando a origem de Sauron, quando ele era um servo de Aule, antes de se corromper, pois ele é o vilão da série. Então já falei das duas árvores, da cidade de Tírion e do período em que essas cenas se passarão, agora vamos à figura no gramado. Eu deixei por último, porque essa não dá para especular muito. Não dá para ter certeza nem do sexo e nem da raça dessa figura. Para não errar sozinho, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram para ver a opinião do pessoal sobre quem é essa figura. A maioria falou Galadriel. Eu não acho que seja uma figura feminina. Algumas pessoas falaram Yavanna. Tom Bombadil, eu não sei porque as pessoas insistem em incluir Tom Bombadil em tudo. E teve até uma zoeira, falaram que essa figura era o David Bowie, o camaleão do rock. Não sei por que, mas pior que parece mesmo. Particularmente eu fiquei em dúvida já em relação à raça, principalmente porque essa figura ela está chegando a Tyrion. E provavelmente ela não veio de Valinor pois as duas árvores estão opostas a essa figura. Ou ela está partindo de Tyrion né, e dando aquela última olhada. Mas eu acho difícil, a minha aposta é que é Melkor ou um Maia. Mas ainda assim eu acho que poderia ser um elfo por causa do tamanho, que eu imagino os Valar e os Maiar muito grandes. Deixe nos comentários as suas opiniões e especulações. Acredito que dia 2 de setembro desse ano ainda, teremos um teaser com mais respostas e mais dúvidas, né? Pois o perfil oficial da série já postou nessa terça-feira, 3 de agosto, alguns stories encerrando as filmagens e agradecendo o elenco, os três diretores e a Nova Zelândia, inclusive com algumas fotos deles em ação. É possível que esse perfil comece a postar mais sem serem datas comemorativas. Vamos ficar de olho lá.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 Muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's e só o desconto na Loja do Bolseiro já paga a membresia. O link para se tornar membro está aqui na descrição. Clicando no link você vai conhecer mais detalhes dos benefícios exclusivos dos membros. Visite a Loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis e também produtos exclusivos da Loja do Bolseiro. Como camisetas, bótons, pôsteres e muito mais. Comprando qualquer item na loja do bolseiro, você ganha de brinde um marcador exclusivo do bolseiro. Que ficou muito bonito mesmo. E comprando qualquer hobbit, você ganha esse pôster do Gandalf. Que ficou muito lindo mesmo. Olha só, nem cabe aqui. <risos> Tô tentando enquadrar aqui na tela. Olha só, ficou muito lindo. Alta qualidade, alta definição.